Isso aqui é uma pecinha que eu fiz na impressora 3D e aí eu bolei ela desde o início, assim, desde a concepção e eu acho que é um projeto legal para mostrar para vocês como é que nasce uma coisa dessa desde o começo. Né? Oi, pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar meu último projeto, esse aqui ó não parece muita coisa não né mas tá me ajudando um bocado isso aqui pra que, que serve isso? isso aqui serve pra alimentar minha caixinha de som como é que eu faço isso? eu conecto fiozinhos aqui pra uma fonte de 5 volts e a ideia aqui é assim no meu, na próxima versão desse, pro, desse projeto eu faço um conector USB para eu ligar isso aqui USB é, e de onde veio essa ideia né? essa é uma caixinha muito legal, ela chama ILOVE ou a marca é ILOVE, não sei uma caixinha muito boa, assim, tem uns graves muito bons não me lembro quando custou, não me lembro quando eu comprei o modelo dela é o I ISP100 I minúsculo, SP maiúsculo, sim e ela diz aqui que ela usa uma bateria, usa três pilhas de 1.5 volts, da, tipo palito, e ela precisa de 4.5 volts. E, então assim, falei, ah, de repente ela aguenta 5 volts. E 5 volts, não sei se vocês sabem a tensão do, da porta USB, né? Falei, ah cara, eu de repente eu consigo adaptar isso aqui pra usar um carregador de celular. Porque se vocês olharem bem assim, ela não tem uma entrada assim para outra fonte de alimentação é, que não seja a pilha que vai aqui dentro. Então eu não queria abrir, não queria estragar, ela é muito bonitinha, ela é legal. Falei, ah, vou dar um outro jeito. <risos> e aí vocês estão vendo ela aí funcionando, ó. É... Então como é que eu fiz isso? Vou mostrar o vídeo aí. Primeiro eu peguei a bichinha abri e coloquei ali no scanner e escaneei e aí com o desenho que eu escaneei eu fiz esse desenho por cima no Inkscape vocês estão vendo aí e o desenho no Inkscape na verdade era para chegar nesse desenho aqui então assim, o desenho desenhando no Inkscape eu fiz primeiro esse retângulo aí que é o retângulo do tamanho mais ou menos do, do Objeto que eu queria colocar para pôr as pilhas, e aí enquanto eu desenhava, eu pensei a ah, talvez fosse legal passar um parafuso para fazer o contato, o parafuso substituindo a pilha. e Depois eu pensei, ah, mas como é que eu ajusto esse parafuso no lugar? Ah, então era bom ter uma parede para essa parede segurar uma porca, e aí a distância do parafuso para a porca era o que daria o meu ajuste para encaixar perfeitamente ali. Então fiz esse desenho, coloquei as paredes, coloquei as porcas E aí fui testar, né? Então para testar eu imprimi Peguei um pedaço de papel paraná né? Recortei é, Eu colei, isso aqui é uma versão em preto e branco A impressora colorida tava dando birra na hora que eu comecei a fazer Então assim, eu colei o desenho aqui pá, Recortei ele virou isso e aí já teve a primeira mudança no projeto, porque aí na hora que eu fui colocar ele aqui dentro ó, eu vi que ele não encaixava tão bem <risos> então eu falei não, não pode ser esse tamanho todo não, então já cortei cortei e aí é um processo interessante assim você ir fazendo e testando e fazendo e testando, você vai criando o seu objeto é, já no mundo real assim né no mundo físico assim, experimentando os encaixes e tal e aí encaixei ele aqui e aí fiz as duas paredes onde iriam encostar as portas né? as porcas desculpa. então aqui ó então eu recortei esses pedaços aí de de papel paraná pode usar papelão aí se tiver outra coisa sei lá é, eu gosto do papel paraná. E, ó, e aí, nessas paredes aí, eu, eu fiz o. o, o recor eu recortei para caber os parafusos e para elas se encaixarem no lugar que eu queria. Que era aqui dentro, no lugar das pilhas. Então, se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver. Que é a hora que teve a segunda mudança no projeto. <risos> Porque na hora que eu coloquei isso aqui assim, eu falei, cara, acho que eu não preciso da base embaixo, não. O principal são essas duas peças aqui, onde vão os parafusos. Eu só preciso de alguma coisa no meio pra segurar. Né? Então, aí, outro, outro pedacinho de papel paraná ao resgate. Põe aqui, tum. E aí colocando isso assim, ó. Já testei, já liguei ali nos 5 volts, já funcionou. Então é... o pessoal pergunta ah, como é que faz os projetos para impressora 3D. Você vai bolando, começa assim. A concepção é ainda aqui. Então nessa hora aqui que eu já tinha mais ou menos o um modelo já funcionando, um protótipo que eu conseguia testar do, do que eu queria fazer. E aí sim, era hora de modelar em 3D, né? Você pode ficar modelando em 3D, experimentando, faz, imprime, faz, imprime. Mas eu acho, assim, meu processo é mais esse aqui, assim, né? Faz um, uma coisa bem tosca e depois faz outra iteração melhor e depois, se ainda precisar, faz outra melhor. E aí, então assim, tendo isso aqui, eu falei, ah, pronto. Fui lá no Blender, então, ó, tem um comentário aí, ó. Vou deixar aqui, Tá vendo? comentário do colega aí perguntando ah, que programa você usa para fazer os modelos? Então, o programa meu preferido é o Blender eu colo... o que, que eu fiz? eu fiz uma caixinha vai tá estar olhando aí fiz uma caixinha aí separei ela em três partes né? fiz dois cortes aí esses dois cortes eu separei cada um em outros dois e aí eu fiquei com esse pedaço desse jeito aí embaixo eu peguei essas pontas daqui então uma daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui essa, essa, essa e essa e subi e aí ela ficou mais ou menos já com esse formato aí eu separei as faces pra conseguir fazer os furos aqui né aí alguém pode falar, ah, mas não dá pra fazer, você faz o outro objeto, você desenha o parafuso passando e faz uma operação booleana de um subtrair o outro, né? assim como se você viesse com ferro quente e furasse. Poderia ser, né? Mas quando você trabalha com impressão 3D, esse tipo de operação às vezes gera umas deformações no seu projeto que fica ruim depois de você tratar, achar as faces e conseguir deixar o modelo fechadinho pronto para impressão 3D. Eu prefiro ir trabalhando mais devagar, assim, é, desenhando as faces, né? Então o que vocês estão vendo aí sou eu recortando, então. Eu, eu tirei as faces daqui. E aí, com o que, que eu fiquei? Eu fiquei com um, um, um sólido com uns buracos, né? Assim. E, e, então, assim, isso não é um objeto que dá pra você fazer. Ele, ele não existe, né? Seria como se eu tivesse um, um desenho de papel, assim. Eu tenho as faces e, e, e tem um pedaço faltando. Você tem que desenhar esse cano no meio, né? Então, é... É isso que eu estou fazendo aí agora, ó. eu vou pegando, selecionando os, os vértices e desenhando face. Então assim, eu pego e seleciono de 3 em 3 porque o, os programas de 3D trabalham melhor com triângulo do que com quadrado. Então assim, eu pego assim três faces e puff, fechei aqui. Aí solto esse, esse vértice, pego esse e aí faço a outra face de cima. né? E aí vou desenhando face a face até fechar esse espaço dentro. Porque daí no final, vocês estão vendo aí o Blender, ele tem esse complemento, né, add-on, que é um complemento para impressão 3D, que é muito legal, porque ele já verifica o seu modelo. Como eu desenhei com muito cuidado, assim, desenhando as faces mesmo, assim, não fiz nenhuma operação automática, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, né, então eu desenhei exatamente o modelo como eu imaginava que ele seria quando estivesse sólido. E aí na hora de verificar o modelo, você vê que tem esse botãozinho assim, puff Checar o modelo, ele já me deu tudo ok né? ele, ele fala que tem nove faces voando Porque realmente assim, né? eu olhando com ele solto aqui Eu vou ter umas faces que estão penduradas E para o modelo 3D não é bom, assim Para o tipo de impressão 3D que a gente está fazendo Que é depositando o filamento né? Você não consegue depositar o filamento no ar né assim Você tem que ter um tratamento aqui para essas faces não ficarem voando mas aí foi fácil de resolver, né? Na hora que eu joguei pro Cura, o Cura é o programa que eu uso para fazer a impressão efetivamente, né? o programa que eu conecto na impressora 3D e faço as configurações para impressão. No Cura eu peguei o, um modelo que estava assim e coloquei ele assim. Porque daí, ó, não tem face nenhuma pendurada, né? Se você pensar bem aqui, ó. Ele é só ir subindo. Como vocês estão vendo a impressora indo, né? Assim, a impressora vai subindo e desenhando, vai subindo, desenhando, vai subindo, desenhando, vai subindo, desenhando, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai subindo. E aí quando ela chega lá em cima já acabou, assim não, não tem nenhuma face que esteja voando. Então é um modelo muito simples, muito fácil, pensado para ser assim, né? Para ficar legal para impressora. O que dá para fazer agora aqui é assim, é, o contato aqui não está totalmente perfeito. Vocês vão ver aí no meu vídeo que eu precisei de algumas tentativas aí para conseguir dar o contato certinho, né? Porque o parafuso ainda está muito alto aqui, né, em relação ao contato da pilha. Né? Você, acho que talvez desse outro lado aqui dê para ver um pouco melhor. O parafuso ele não está conectado no meio do espaço onde se conecta a pilha. Então eu tenho que, eu acho que seria legal se eu conseguisse descer ele um pouco. Então talvez eu, eu tire um pouco, levante um pouco essas, essas faces aqui pra cima e tal. E depois talvez eu faça alguma forma dele encaixar aqui e aqui, sei lá, deixa um espaço para um conectorzinho USB de algum modelo, né? Acho que ideal seria fazer o micro B igual do celular, né? Esse aqui, né? Que aí é um modelo mais padrão, eu viria até com esse cabo mesmo aqui já, uff! E estaria com o meu bichinho alimentado, mas eu não tenho nenhum fêmea desse aqui sobrando. Vocês têm que arrumar. E, sei lá, acho que o próximo passo é isso, criar o resto, as outras partes aí pra funcionar. Mas achei que vocês iam gostar de ver assim, como é que nasce um, um objeto em 3D. Desde a sua concepção até a hora que ele sai da impressora. Assim, bonitinho. Legal? Até a próxima então. Valeu!